Eu, certa vez, compreendendo o universo poético, eu escrevi uma glosa onde eu digo, o poeta é a esponja humana que absorve os momentos, é filtro de sentimentos que serenidade emana, é como um vento que espana tristeza e traz alegria, é fonte de nostalgia que se deságua completa, assim... Descreva o poeta em forma de poesia No mote de John Oliver, Oliver Brasil Bom dia com poesia!